meu amigo eu me chamo Ronaldo nesse vídeo aqui eu quero te falar do produto Hot Gel eu tenho aqui os meus irmãos aqui eu fiz o uso né tô no meu último frasco e nesse vídeo aqui eu vou te falar o meu resultado vou esclarecer alguns pontos que você tem que saber então para isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo que eu te garanto que eu vou te ajudar a você não perder o seu dinheiro e não cair nenhum golpe ok pessoal como eu disse se eu errar aqui nesse vídeo, eu peço que você me desculpe, eu não sou muito fã de gravar, é, eu erro também, né? Então, peço para você que levar em conta aqui os meus erros, porque <risos> eu quero te contar o meu depoimento, que eu te garanto que vai ser muito bom para você. Bem, é, antes de tudo, pessoal, o Hot Gel ele funciona assim tá ele funciona eu vou te explicar o porquê bem nessa trajetória de estar usando ele já cinco meses é eu percebi algo importante que isso vai poder te ajudar pessoal é um produto natural tá não vou mostrar aqui a frente porque de repente pode ter é, algum problema aí no YouTube então é o seguinte é um produto natural contra indicação nenhum quando você compra né o produto original no site oficial. Ele vai chegar na sua casa no prazo de sete dias é frete grátis em todo o Brasil. Você não vai pagar nada, nem taxa extra nem nada. Vai ser entregue na sua casa. Se você tá com medo de alguém, alguém ver o que, o, o, o que que você tá recebendo, vai chegar numa caixa pequena, discreta. Você vai poder usar o seu hot gel aí despreocupado, sem ninguém saber o que você comprou, sem ninguém saber o que você está usando. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, o Hotgel, ele vai te dar um upgrade aí na sua relação sexual você que é um homem que passou dos 30 anos você sabe que o funcionamento de repente não tá como antigamente e isso o hot gel vai te ajudar vai aumentar mais o seu libido vai aumentar mais o tempo de ereção. você vai conseguir segurar mais as suas ereções, você vai conseguir controlar mais o gozo na hora que você realmente quer gozar eu acho que isso é o fundamental de um homem acho que todo homem quando ele pega uma mulher ou quando ele está no relacionamento ele quer se mostrar um homem é, é, feroz na cama um homem que dá conta do recado e esse garotão aqui vai te ajudar então preste atenção se você quer um produto que resolva a sua vida do dia para noite esse produto não é para você ok isso aqui é um tratamento e para um tratamento você sabe que há é um tempo mais é um tratamento que vai ter resultado e você vai conseguir se tornar aquele homem e você não vai ter medo de chegar na hora H, de repente gozar muito rápido ou de repente nem conseguir armar aí o seu soldado para a guerra. Você pode ficar tranquilo que isso aqui vai te ajudar muito, ok? Bem, vai chegar na sua casa numa caixinha discreta, você vai poder usar, fazer o exercício aí quando você fizer a sua compra no site oficial. Você vai receber alguns bônus, alguns é, métodos para você aumentar aí o seu amigão aí para na hora gala você impressionar a gata, isso realmente você vai receber no seu e-mail quando você fizer a sua compra. Eu comprei o meu é por cartão de crédito. Não foi quando eu efeito o pagamento chegou no meu e-mail três e-books. Como melhorar o, o, o, o tamanho, como conseguir segurar mais? Isso aí você vai ver. E outra, quando você entra no site oficial. Você vai receber o contato dele, o feedback, você entrou, ele vão te chamar no WhatsApp. Isso foi o que me deixou muito mais tranquilo, porque eu vi que é um site seguro. Então, foi ali, eu entrei, fiz a minha compra, em 7 dias chegou. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. O golpe que eu queria te alertar é o seguinte, pessoal... Toma muito cuidado onde você for comprar o seu, tá? Esse produto aqui realmente está ajudando muitos homens A vencer a ejaculação precoce A aumentar o libido e também aumentar aí o seu amigão e engrossar ele, tá? Isso ele realmente Ele ajudou realmente isso Então presta muita atenção O link que eu estou deixando aqui do site oficial Onde eu comprei o meu Você vai conferir lá Você vai ver que Não é vendido na OLX No mercado pago Nem site de terceiro Olha no site, você vai ver tudo que eu estou te falando é verdade. E isso realmente vai te ajudar a você não perder o seu dinheiro. E outra, comprar um produto falsificado pode der, dar danos à sua pele. Então, eu te aconselho um produto oficial, original, que você vai ter resultado, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Bem, se você puder deixar um like, qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu quero te ajudar. E o que for possível, você deixa aqui que eu vou tentar te ajudar, ok? Bem... Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Espero ter te ajudado e fui.